Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao canal Numerologia Real e hoje nós vamos começar esse vídeo fazendo uma reflexão sobre coisas que estão atrapalhando as nossas vidas e que estão atrasando as nossas realizações. Se eu pudesse me livrar de tudo aquilo que realmente atrapalha a minha vida, com certeza tudo seria muito melhor e eu seria muito mais producente, né? eu me sentiria mais realizado e com certeza viveria muito mais feliz. Em um mundo mágico e utópico, seria muito fácil eliminar magicamente aquilo que supostamente estaria prejudicando a minha realização pessoal. Mas na prática e na vida real, as coisas funcionam um pouco diferente. E a qualquer momento, nós acabamos sendo afetados pelo mundo ao nosso redor. Né? E não importa o que esteja acontecendo, nós devemos ser capazes de reagir de acordo com a situação. Então, não importa o que você quer, o que importa é o que você faz. Né? O mundo ao seu redor sempre reagirá às suas atitudes. As pessoas reagem às suas atitudes. Então, isso faz de você a causa dos seus problemas e não é uma vítima da vida. Né? Os arcanos e as sequências numéricas que se formam no seu nome não exercem nenhuma influência sobre você nem impõem qualquer tipo de dificuldade na sua vida. Né? Então é possível sim criar uma grande vida. Todas as áreas problemáticas podem ser resolvidas através da numerologia e você pode ter uma vida muito maior do que você pode imaginar. Mas isso não vai acontecer ao acaso, muito menos se você continuar ignorando as orientações, as informações que aparecem no seu estudo numerológico, e continuar faz, tratando a numerologia como se ela fosse uma brincadeira. Entenda uma coisa de uma vez por todas. As surpresas desagradáveis, as dificuldades que você enfrenta na sua vida não são causadas por aquilo que pode acontecer. Né? Todos os problemas, todas as dificuldades que você enfrenta na sua vida são causadas pela sua resistência. Porque você está lutando com o que já está acontecendo na sua vida. Então, não assumir as suas responsabilidades, se colocar como uma vítima e sempre usar fatores externos como a causa dos seus problemas e do seu insucesso é um hábito totalmente limitante que por si só já elimina qualquer chance de sucesso que você venha a ter. Né? Então, a maneira como nós nos percebemos pode afetar todas as áreas das nossas vidas. Né? O seu ponto de vista é a sua percepção de quem você é e de com o que você pode lidar. Então, se eu acredito em mim mesmo, eu vou buscar mais oportunidades de crescimento e é claro que eu também terei mais chances de lidar melhor com a rejeição. E isso aumenta a minha chance de me sentir alguém realizado e bem-sucedido. O objetivo dos arcanos no tarô, no tarô é fornecer alguma coisa que inspire as pessoas, que apoie as pessoas e que desafie e traga mais felicidade para a sua vida. Durante séculos, as cartas do tarô foram consultadas para adivinhação por aqueles que buscam é, respostas nos reinos invisíveis, né? mas o tarô também pode ser entendido como um tipo de linguagem real através da qual nós podemos ouvir e entender a nossa mente, né? para que nós é, tomemos é, melhores decisões, para que nós nos tornemos pessoas mais resilientes, mais felizes, mais virtuosas e mais sábios. Né? E, como resultado, nós acabamos nos tornando melhores pessoas, melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais, melhores amigos, melhores amantes e por aí vai. Né? É dessa maneira também que nós devemos entender os arcanos na numerologia. Né? Na numerologia, na verdade, os arcanos são chamados de potências numéricas. né? E não como alguma coisa negativa e limitante, né? mas como uma inspiração, como uma orientação que me permita me tornar uma pessoa mais resiliente, mais feliz, mais virtuoso e mais sábio. Né? Ou seja, que me permita ser uma pessoa melhor. Né? E embora muitos de nós tratem os arcanos como algo misterioso, os arcanos, quando analisados é, com mais profundidade, são bem mais simples e mais fáceis de entender. Né? Eu costumo dizer que os arcanos são espelhos esquecidos da nossa vida cotidiana, né, que podem nos ajudar a acessar os nossos conhecimentos, o nosso interior e aprender mais sobre nós mesmos. Né? É, desmistifica. Né? E falando em termos realistas, eu costumo dizer que os arcanos são como uma sabedoria alegre, de bom senso, né? que nos revela pequenos segredos, né? nossos pequenos segredos. E não existe arcano negativo, não existe sequência negativa na numerologia, né? não existe nada que esteja atrapalhando ou influenciando a sua vida negativamente que não seja você mesmo. Tá? E eu garanto que o seu nome não te traz nenhum tipo de dificuldade e afirmo que você não deve mudar nada no seu nome nem mudar a sua assinatura para resolver os seus problemas. Quem diz isso, tá? É um curioso que não entende absolutamente nada da numerologia, né? Está tentando te assustar para convencer você a pagar pelas mudanças de assinatura, né? Pelas mentirosas mudanças de assinatura. Não existe nome ruim. Não existem sequências negativas, não existem arcanos negativos, não existe nada negativo, nefasto, ou que lhe impõe a qualquer tipo de dificuldade na numerologia. Na numerologia, nada é negativo. Tudo é informação e toda a informação é sempre positiva, porque é, fazem sentido e referência a alguma característica da sua personalidade que pode se manifestar dentro de um contexto, né? ou diante de um acontecimento ou de um fato. E isso te permite mudar. Né? ou te permite, ao menos, se aproveitar de uma determinada qualidade em um momento ou em uma situação específica. Todos os dias eu escuto pessoas me procurando, dizendo, estarem sobre a influência de um arcano tal, de um arcano negativo, de um número negativo. Números não são influência, números não vibram, números não são vibrações do universo, números não influenciam pessoas. Números são dados organizados, né? e dentro de um contexto tem determinado significado para é ser entendido. E é a sua única finalidade reduzir a incerteza e trazer conhecimento sobre alguma coisa. Né? E é só isso. Nós precisamos parar com essa mania de tentar dar um significado oculto a tudo, né? Vamos parar de complicar, vamos parar com essa teoria das conspiração. O universo não conspira contra ninguém, nem a favor nem contra. Números são só números, são dados, né? Dentro de um contexto geral, usando uma linguagem comum, os arcanos e as sequências, tudo mais que aparece em um estudo numerológico, são informação, são ideias, não são mensagens, notícia, muito menos representam fatos ou eventos que estão determinados para acontecer. Tá, arcanos. Mostram possibilidades, ou como eu cito no meu livro do curso de numerologia, os arcanos espelham a vontade humana, os seus anseios, as suas ideias, as probabilidades e os seus potenciais. Aliás, só fazendo um comentário aqui, o curso de formação em numerologia cabalista está com desconto de 70%. Quem quiser conhecer o conteúdo, vai lá na descrição do vídeo, sem compromisso. Vai lá, tem um link que você vai poder conhecer tudo o que tem no curso. Né? Mas voltando aqui ao nosso assunto, se nós considerarmos o ser humano como um mundo em miniatura, como um micro-universo, é, entendendo os arcanos, eu posso entender as direções que eu estou seguindo. Entendendo os arcanos, eu posso entender os meus objetivos em cada momento da minha vida e eu posso entender o meu comportamento diante das situações. Né? Como as circunstâncias externas e o meio estão aí sim influenciando os eventos que resultam no meu comportamento e os possíveis resultados que podem ser obtidos de acordo como eu venho conduzindo a minha vida e entendendo isso eu posso me orientar sobre eventos né, que podem ser evitados ou como aproveitá-los a fim de obter um resultado melhor. Né? Então, quem de nós sabe realmente valorizar o arsenal de potencialidade que possui na essência do seu ser? Né? Os arcanos servem para nos lembrar quando e a hora de nos utilizarmos de cada um desses, dessas potencialidades. Né? E o grande problema... É que nós temos o péssimo hábito de só ver os sacrifícios né, que nos são exigidos e nós dificilmente imaginamos as coisas boas que ganharemos quando estamos munidos dos nossos dons e todos os conhecimentos que nós adquirimos em toda a nossa vida. Os arcanos nunca são negativos, né? e quando analisados junto com os trânsitos, eles servem para nos informar como nós estamos nos compartilhando, como nós estamos assimilando todo esse conhecimento, né? como nós estamos expressando as nossas emoções, as nossas intenções em cada momento da nossa vida. Então o valor de um arcano varia conforme o indivíduo, né? de acordo com as suas necessidades e com o contexto em que é produzida a análise. Nós temos que ter orgulho de sermos seres humanos. Nós temos que valorizar a nossa essência. Nós temos que valorizar o nosso nome. Né? Hoje, nós estamos sendo levados a uma obsessão de ter atitude desejável, comportamento e personalidade desejável. Né? Nós temos a necessidade de sermos aprovados socialmente. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em melhorar a si mesmo. Né? Nós nos esquecemos que há imagem e que há o conteúdo. E infelizmente nós esquecemos das coisas, né? Eu te pergunto se você consegue se lembrar de quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. né? Ninguém nunca deveria mudar o seu nome ou a sua assinatura pela ilusão de que o seu nome é negativo, levado pela crença de que o seu nome é a causa de todos os seus males. seu nome pode orientar e explicar os motivos das suas dificuldades, mas de forma alguma ele pode causar qualquer mal a você o né? seu nome é importantíssimo. É ele quem expressa e conecta a sua identidade, a sua individualidade ao mundo, né? Eu digo que o nome é o nosso contrato social com o mundo. Então, usar o nome de alguém é lembrar dessa pessoa, mostrar uma conexão maior com quem é essa pessoa, né? Repare que quando você Encontra alguém e essa pessoa te cumprimenta pelo seu nome ou te chama pelo nome, você se sente influente, você se sente respeitado. Por outro lado, repare o constrangimento que é causado quando você encontra com alguém e não se lembra do nome da pessoa, né? ou o contrário, quando você se encontra com alguém, essa pessoa não se lembra do seu nome. Não importa o que a pessoa diga ou faça, você se sente menosprezado, você se sente ignorado, né? às vezes até inferiorizado, dependendo do contexto. Então, os nossos nomes são uma parte incrivelmente importante da nossa identidade, né? Ele carrega aí profundas conexões pessoais, culturais, familiares e até históricas, né? As combinações numéricas formadas com base no nome de uma pessoa me permite entender das suas questões mais significantes até as cotidianas de menor importância na sua rotina diária. Então, pensando dessa forma, nós podemos entender que os arcanos são uma tradução codificada de uma longa jornada, né, em que o ser humano se depara com uma série de situações, e onde cada um desses arcanos, formados pelo nome de nascimento da pessoa, carrega todas as experiências possíveis à existência humana, né, as já vivenciadas, as que estão sendo vividas, e um vislumbre daquelas que estão por vir. Né, não é adivinhação, é possibilidades. Os arcanos formados pelo nome de uma pessoa, eles fluem pela sua vida exatamente como as notas musicais fluem por uma partitura musical. Né? Os arcanos não têm um tempo fixo e à medida que o período de orientação de um deles se encerra, segue o outro e o outro, e assim sucessivamente, revelando tudo o que o indivíduo viveu, amou, odiou, sofreu, é, ganhou e perdeu na sua jornada. Né? É errado essa história de estimar 90 anos para viver uma pessoa e dividir pela quantidade de arcanos. Os arcanos não têm tempo fixo. Né? Os arcanos nos permitem entender como alguém vem se desenvolvendo diante das suas necessidades pessoais e as experiências que ainda podem ser vividas. E eles nos mostram a dinâmica da vida né? rumo ao infinito. E as combinações formadas é, uma a uma pelo nome recebido por alguém ao nascer nada mais é do que um código ou o seu DNA, o DNA da sua existência todos nós temos potenciais e vulnerabilidades. Então, assim como os arcanos, as suas vulnerabilidades são representadas por sequências numéricas específicas que representam certos obstáculos ou inconvenientes decorrentes aí de fraquezas da sua personalidade que pode se manifestar e trazer alguma dificuldade em expressar certos sentimentos ou em lidar com certas situações na vida. E até que você aprenda a superar, essas barreiras, né, poderá apresentar aí vários vícios de comportamento que acabam prejudicando o seu desenvolvimento, né, e podem causar aí Desde baixa autoconfiança e até mostrar ansiedade e preocupação né, em certas questões, mesmo sem estar diante de um motivo claro. Né? E além disso, pessoas com certas características de vulnerabilidade podem se sentir desmotivadas e sem perspectivas. Né? São aquelas pessoas que, independentemente das suas conquistas, elas vivem insatisfeitas por motivos que nem elas mesmas sabem. Né? Elas vivem atrás de alguma coisa que não sabem o que é e que nunca conseguem encontrar. Então, todas as fraquezas da nossa personalidade podem se manifestar a qualquer momento, em qualquer fase da nossa vida, né? dependendo da situação que você esteja vivendo, da forma como você esteja conduzindo a sua vida. Haverá períodos em que, conforme a situação que você esteja... Vivendo, né? Ou conforme a dificuldade que você esteja enfrentando, pode ser mais ou menos acentuada, em outras não. Mas a questão é que as incertezas e medos que nós enfrentamos sempre geram algum desconforto e é muito fácil é, nós cedermos a certas fraquezas da nossa personalidade conforme uma situação específica que nós estamos experimentando em algum momento específico da nossa vida se apresente. Né? O problema é que a maioria de nós ainda tem uma grande dificuldade de aceitar as próprias vulnerabilidades. Né? Por quê? Porque nós enxergamos isso como algo negativo. Né? E é por isso que as pessoas acabam atribuindo a negatividade da sua personalidade a um arcano ou a um número. Né? Mas não é eliminando um número, uma sequência, uma combinação numérica que eu consigo eliminar a minha negatividade. Né? Ou melhor dizendo, né, as questões negativas da minha personalidade não são eliminadas eliminando números ou eliminando letras né, do meu nome. Muito pelo contrário, né? é preciso eu esteja atento aos perigos desse tipo de comportamento para que ele não se torne dominante. Né? Então, quando eu não sou capaz de lidar com as minhas fraquezas, eu elimino do meu nome um arcano dito negativo, por exemplo, porque ele me lembra que eu sou vulnerável. Né? E há certas questões é, que devem ser consideradas e devem ser encaradas. Né? E com isso eu estou também ignorando a minha fraqueza, eu estou fechando os olhos à minha incapacidade de realizar todo o meu pensamento potencial, e né? eu estou entregando então a minha felicidade ao acaso. Né? Todos nós sabemos que os nomes são importantes, né? que, ele, que é ele quem nos dá as nossas identidades. É da natureza humana querer conhecer e entender as coisas, identificar as coisas, né? e é para isso que nós precisamos de nome, nós damos apelidos a nós mesmos, né? nós damos nomes aos nossos animais de estimação, e até as coisas, nós damos a carros, a instrumentos, musicais, justamente para demonstrar o afeto e a proximidade, né? Para tomar posse. Então, nós associamos situações e até algumas questões pessoais e sociais ao nome, né? Quando você chama alguém pelo nome completo, ou você é chamado pelo nome completo, normalmente é um sinal de repreensão, né? E nós damos nomes até para doenças, para vírus, para furacões, né? Para todas as escolhas da vida, porque usamos nomes como rótulos, seja de forma positiva ou negativa, nós damos nomes para rotular, né? E fora as nossas vulnerabilidades naturais, muitas vezes também existe uma disposição particular em cada um de nós para adquirir certos tipos de comportamento conforme as influências que são exercidas sobre nós. Né, influências reais, né, não é, são vibrações, nada disso do universo, são influências reais das pessoas, do meio, dos acontecimentos, muitas delas não estão explícitas e podem ser apresentadas em qualquer momento das nossas vidas, né, conforme as influências que nós estejamos recebendo e podem ser conhecidas quando nós analisamos certas combinações que se apresentam nas matrizes numerológicas popularmente chamada pelos místicos, aí, com pirâmide invertida, ou triângulo da vida. Né? Os místicos e os antagonistas da numerologia real pensam que estão fazendo um serviço mudando o seu nome. Mas, na realidade, estão prestando um grande desserviço. Né? É o nome que nos liga como pessoas, né? que nos liga a nossa verdadeira identidade, a nossa família. Então, mudar um nome não traz benefício nenhum, muito pelo contrário, né? acaba só trazendo mais problemas se não tiver cuidado. Né? Nós não podemos ignorar as nossas fraquezas. Então pare de tentar ignorar os seus pontos fracos e comece a tentar melhorá-los. Né? Essa é a sua melhor chance de alcançar a grandeza, de alcançar a realização pessoal. As pessoas não gostam muito de usar a palavra fraqueza. Né? Nós somos politicamente corretos hoje. Né? Hoje nós somos politicamente corretos demais para usar uma palavra tão depreciativa, demonstrativa desmotivadora, né? uma palavra tão humilhante. Então nós preferimos ignorar. Né? Você tem uma qualidade limitada de tempo e de energia para o autoaperfeiçoamento. se você não gastou seu tempo e a sua energia melhorando as suas fraquezas, você nunca será mais do que mediupe, né? Desculpa por sinceridade, mas é verdade. Você simplesmente não pode transformar uma fraqueza em uma força ignorando e varrendo o mapa. Né? Geralmente, você não se importa com certas coisas, certamente não é apaixonado por elas, e é por isso que ela é uma fraqueza para começar. Né? Então, cada arcano possui uma orientação específica que pode ser percebida como maior ou menor, né? com maior ou menor intensidade na pessoa que os possui, conforme as sequências e associações criadas no seu nome de nascimento. Uma outra coisa... E deve ser levado em conta antes de cair nessa armadilha de taxar canos como positivos ou negativos, é que a personalidade é uma coisa muito complexa e o comportamento é uma coisa muito pessoal. Né? Então, de acordo com as expectativas, e objetivos e principalmente conforme as necessidades da pessoa, né? conforme as necessidades de cada um, o que é para alguns considerado positivo, para outros pode não ser. Né? Então, aquilo que na minha visão pode ser considerado como uma virtude, pode ser visto por você como um grande defeito. Né? Então, a compreensão humana não se dá puramente pelo intelecto, nem puramente pelo sentido, mas de unidade entre ambos. Né? Se você não gastar algum tempo e esforço para melhorar, você nunca vai mudar e certamente nunca mudará nada na sua vida. Né? Então, nessa perspectiva, nós podemos entender que a numerologia é um meio de mediação entre a mente humana e seus objetivos. Né? Dizem que eles são percebidos por nossos sentidos, reconhecidos no estudo numerológico, a imaginação se torna compreensível pelo intelecto. Então, usando as palavras de rumo e de bacto, né? feliz é a alma, que viu as suas próprias falhas. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Convido você a conhecer minhas publicações e meus e-books gratuitos. Tá? Todos os links estão aí na descrição do vídeo. Se você quiser falar comigo, dar sua sugestão ou conhecer mais sobre a numerologia, todos os meus contatos também estão aí em algum lugar na descrição do vídeo. Por hoje vamos ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo.